Dale, rapaziada, tamo quase chegando a 1 um milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein Se inscreve aí Deixa eu ver, peraí, peraí, aí. é um segundinho Cara, esse exausto aqui vai ser poderoso, hein, vai não? Porra Cara, eu vou ficar jogando de óculos escuros mesmo? Vou fidar nessa porra Cara, se a gente sobreviver ele fez, como é que acaba o jogo, não? Segura essa Segura a tua piranha Ou foi essa Tristana, chat? Tirar uma bomba Pus! Ai, mano Nice! Eu não deveria ter feito isso, mano. Ela tem exaust, chat. Ela tem uso revestido. Eu não matava, tá ligado? Eu tinha que fazer ela me atacar. Pros minions deixarem a mais low. E eu terminar ela não é E depois flechar pra fora. Ah, chefe. Papo reto. Jogou bem. E tia, e tia, e, e ah. mata todo mundo, um só um. Ah, tinha cinco aqui. Eu vou andar com o cara aqui. <risos> Ele queria stunar e depois de lutar. Boborone. <risos> Queen, a Queen! Você é a top, porra! Vai, Viegão, vai, Viegão, vai, Luciano, o que brilha! O que brilha com um item um, 12 um minutos! É tudo nosso! É tudo nosso! Não, não apertei nem R ali, mas. Toma do próprio veneno, piranha! Agora volta pra cá. E aí, chefe, nós. Eu falei que fazer coisa boa, porra. Não falei, chat. Vem, então, só pirando, parado. Cadê tu, vagabunda? Toma, toma, porra. É isso. Uh. Eu vou tankar porque eu sou muito mais tanque e eu tenho life shield, tá ligado? O jogo dá mais dano que eu, pro cara espada do rei e mata crack. Oh, essa foi de rebesgue, eu juro pra tu. Eu não achei que ia acertar, brother. Aaaah! Luke Sup, by the way. Hadouken. Hadouken! Vou botar pressão pro meu time Jogar o jogo mais facião <risos> I, Mas aí espera a pressão do pai, pô! Aí não espera a pressão do pai E morre igual um patinho, hein, que Brilha? Pra <risos> Ih! Mata não, chefe? Ah, o cara tinha flash, tu mata! Yes! Vai queen! É o Blade! Ih, caralho, qual é, qual é? Calma aí, calma, relaxou, calma, relaxou! Seta wave, seta wave, seta wave, seta wave, seta wave. Set wave! Ai Jesus! Gente! Ai, ah, gente, quanto modo speed você tem, caralho? Porra, é essa? O cara é mais rápido que o vento. Ele é mais rápido que o meu furacão, mano. Ih, caralho. Esse é o que não é no meu time, não. Vai, chat. Esse é o que não é meu time, não. Cadê o time, caralho? Uhul! Tá, GG. Ih, caralho. É a Tática de Guerra Suprema Ih, <SILENCIO> caralho! Caralho, essa Kate machuca mesmo Uh, é o que brilha! Cadê o Flash? Cadê o Flash, moleque? Para <SILENCIO> me cuspiu de graça Que isso? Foi na Kate, mano Juntale! Juntale! Andale! Ele <SILENCIO> não quer puxar o mid, não? Lembra se porque eles é Super -Milion. Então, vamos lutar Que, que, é que foi esse, Kragas? Correu! <SILENCIO> <SILENCIO> Vem, seu é merda. Vem, seu é merda. Tá, todo mundo recorre no meu time. Uh! Uh! É o um monstro. Bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão. Bota a pressão que o monstro tá na área. Olha ali. Tô ali. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Peguei o branco fui parar aqui. <risos> Mata a cara pelo menos Meu Deus, nenhum dos dois morreu Nenhum dos dois morreu Nenhum dos dois morreu Meu Deus, eu não apertei o W Foi o óculos chat, eu apertei, cara Mas não apertou Ninguém aqui sabe o que a gente tá fazendo, né, cara Eu só tô seguindo, esperando alguém startar mas A gente vai acabar perdendo por cada pouco um. Matei ele aqui. Bem fudela. Obrigado vai! por sabado. Nice! Eu te amo. Não! Ah! Pegamos o Ele Ela na frente vai morrer! Não! Ah, era pra ter o caralho! Era pra ter o chat, eu queria matar a Caitlyn, mano! Chei que o Eco tava morto! Nossa senhora, o Gragas agora. Nossa senhora. cara. o Gragas... Os cara tinha visão, mano. Aqui é este do como do Gragas, velho. estar tá pronto pra dar R ali. Mano, eu botei uma boa barreira aqui, mas o Ustalux atravessa a barreira. Um e você viu quanto planilha. que deu os dano? 914. Foda-se, foda-se sua piranha, tá sem essa porra aqui ó. Mata ela, nice! Calma, calma, calma, calma, calma, calma chefia, calma, chefia. Calma, chefia, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. O cara já limpou nossa wave, tamo trollando pra caralho. Já voltou, já voltou. Ai meu Deus! Ninguém pensou em levar o Inibe frio do Top? É sério isso? Eu vou gostar de óculos escuros. Se foda. Eu tenho, wall, eu tenho wall não. Eu tenho já, eu tenho já. O Gragas morreu velho, acabou o jogo. Tem que fechar do da trap da Caitlyn. Né? Gigi. <risos> aí, Junkers, cheguei agora. Boa não noite. não tenho range, não tenho range, não tenho range. Nossa, ele errou o Gragas. Ai, meu Deus! Ah! Vamos bot, vamos bot, vamos bot. Oh! Oh! Perdi. Não consegui lutar, velho. E aí, a gente tem inimigo no mid e inib no top. Aonde que o Cookie brilha tá? Ah, Cookie brilha, o senhor não tá certo não, hein Gragão que tá Ih, caralho, caralho, caralho, caralho Caralho Ih, caralho Ih, caralho Fala dele Recomendo o Qzinho dele, por isso que eu flechei Tá doido, o bichinho me deu 1.200 dano no E. KICK Cadê teu Flashling? Flashling, Caitlyn